bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da nossa série então casa e cor 2021 hoje eu estou no stand 14 aqui gente pelo site que é da ana hansel e do marcelo polido um social garden é o nome desse projeto tá uh, uma área social agrega o hall de entrada living jantar gourmet e varanda e traz uma integração inteligente funcional e orgânica onde os espaços encontram a hierarquia e a harmonia Conceitualmente, a arquitetura de interiores despojada, atemporal, cosmopolita e sem modismos se alinha ao modo de vida atual, moderno e sem excessos. Gente, o que o arquiteto quis dizer é que é coisas simples que trazem bom gosto. Nós temos aqui então, bem-vindo, né? Primeiramente, nós temos aqui então o nosso living. Um living maravilhoso, uma área gourmet e uma varanda para te mostrar. Gente, olha só. Acabei de entrar aqui, aqui no espaço do livre. Vamos começar aqui do lado, ó. Nós temos um armários com vários objetos de decorações aqui. Bem bacana. Olha só. Dá uma olhada aí. Vai vendo o que, que você acha aí, né? Olha só, gente. Uh, MDF. Acho que é um MDF isso aqui. Preto, né? Deu contraste com... Uh, o que seria o granito preto da nossa lareira ali, o mármore preto da nossa lareira ali, né? Uh, olha só que bacana esse living. Olha que sofá mais diferente, gente. O sofá ele é mais largo, não tem muitas poltronas atrás para você está escorando as costas, mas é um detalhe muito diferenciado e ficou combinando lindíssimo mesmo com aquela parede lá. Até eu já vou te mostrar, né? Mas olha só, ela colocou uma poltrona aqui para você sentar, esticar os pés aqui. Maravilhosa essa poltrona. Aqui uma mesa de centro redonda. Olha que diferente esse material aqui, gente. Até vou me abaixar aqui. Cara, parece um gesso, uma coisa bem diferenciada mesmo. Aqui então, alguns... Alguns detalhes aqui, que, que é isso aqui Jesus é nada. Vamos ver. Aqui tem uma coisinha. Ó. São cascas. Parece cascas de abacate, mas acho que não, hein. É cascas de alguma planta. Ah, aqui uma mesinha de canto, né? Mais uma outra mesinha pequena do lado. Aqui então seria a lenha no caso, né? Eu acho que a ideia é colocar a lareira aqui também, né? Ou a lareira seria aqui? Eu vou ver certinho. E tô falando para vocês na descrição do vídeo Ali embaixo a gente tem o home o, som, o ambiente aqui é Com som, né, climatizado também Aqui a gente tem Gente, uma planta de verdade Olha que linda, Galhos secos, acho que parece de, de figueira Lembra que eu ia te mostrar? Olha só que legal isso aqui, gente Essa pedra, ó, olha que legal Olha que top essa pedra aqui Bonita pra caramba, hein, combinou a fuzel com sofá Ficou muito lindo E o que falar, meus caras Daquele piano lá Olha que lindo Um piano que além Claro, além de quem gosta de música e sabe tocar Quem tem gente em casa que sabe Serve com certeza para decoração Mas antes de ir lá Nota esse lustre aqui Olha que diferente né? Lustre, ó, abajur, né Aí tem uma tomadinha, você pode estar tá desligando ele com o pé E aqui, meus caras, ó Olha só que da hora esse piano aqui, gente. Ó. Olha que top. Olha só. E é de verdade, tá? Bah, aqui top. <risos> Não sei tocar. Fosse <risos> violão guitarra, até na nos, nossa sairia mais ou menos. Aqui uma cadeira, gente. Olha só que linda essa cadeira. Cara, é couro isso aqui. Olha só que louco isso aqui. Top essa cadeira, gente. Top, top. Olha os detalhes que atrás do sofá, ó. Uma, uma, uma, uma pedaço de árvore, né? Toda lixada, esculpida. E, e o, o artesão fez meio ondulado. Aqui, olha só, gente, ó. Que legal isso aqui. Nossa, aqui dá um cagaço na gente de noite, hein? De madeira também. Tamanho da cabeça do boneco. É gigante. <risos> Uh, olha só o living daqui gente, olha que maravilhoso ó. Aqui, aqueles estilos que tá virando moda, aqueles quadros no chão Olha só que lindo, ó. botou no chão Não tem preguinho, vamos, ser, vamos indicar um preguinho então pro nosso arquiteto Isso aqui eu achei diferente, olha só, é um LED, uma barra de LED Tá Tá aqui Ficou como decoração aqui no chão Só pra dar um up assim né então essa aqui é o living, da que seria da casa, né? Lembra que é living, área gourmet e varanda, lembra? Um apartamento garden com terraço, essa seria a proposta. Olha que legal, gente, a iluminação aqui no gesso, ó. lá aquele aquele lustre gigantesco. Até nós não vamos ver de perto de novo, um baita lustre gigante. Aqui tem uns nichos no gesso, né? Umas sancas com essas esses projetores mais direcionais, né? Que dá, olha só, iluminou claro para lá, para cá. Lindo demais. Aquele abajur ali Combinou com esse lustre. Olha que mega lustre esse aqui, cara. Olha que top esse lustre, hein? Bem diferente. Gente, ele é enorme. Enorme. Vocês não tem noção. Ele é gigante. Vocês tem que vir conhecer isso aqui, cara. É muito top. Muito top. Até se vocês vierem, nós tiramos uma selfie juntos. O que, que vocês acham? <risos> Olha só. Aqui, gente, ó. É, então, a área gourmet. Uma mesa redonda. 2, 4, 6 cadeiras, grande, toda de mármore escovado, não sei que mármore é esse, mármore diferente, tem muitas coisas que eu não sei importadas aqui, mas tem uh, no site, os arquitetos podem te indicar, aqui a gente tem tipo uma livraria para guardar, né, uma biblioteca na verdade, guardar alguns livros, né, eu já enchei isso aqui de champanhe e vinho, <risos> Ai, Jesus amado. não, tô brincando, tá? Ficou muito bonito isso aqui. Mais um quadro ali, aqui mais um MDF, ó, da Arauco, Nogueira, Pecan, Arauco, Melanina. E aqui, gente, ó, aqui seria o Espaço Gourmet, ó, olha só que diferente. Aqui uma, então, uma bancada toda de granito. Cara, esse aqui parece, não tenho certeza, esse aqui parece um Silestone... Escovado, mas não sei Olha que diferente essa madeira aqui, gente, ó Será que é para te largar o sócio aqui, hein? Os um pedacinhos de carne <risos> É só de decoração mesmo, gente, ó Então, gente, a, pra te botar o vinho, a cerveja tá aqui embaixo, ó Bacana, né? E aqui a gente tem, olha só Alguém sabe me dizer o que, que é isso aqui, meus caras? Ah, isso aqui é para você... Botar lá na varanda e botar o seu copo aqui, olha que legal, né? Bem bacana, tem dois, tá? Tem esse e tem aquele vermelhinho lá Mais uns, um madeira, vaso aqui parece de barro Lindo também, bem diferente Aqui a gente tem mais um espaço, gente, ó Foi colocado para. Eu não entendi muito bem, sabe? Até peço desculpa pro arquiteto mas aqui seria tá faltando a churrasqueira né, mas aqui, deixa eu ver se abre aqui, não, essas portas não abrem. Então aqui seria a parte do gourmet, né, espaço gourmet. Ah, talvez o arquiteto tenha colocado a churrasqueira na varanda, pode ser. Aqui também luz direcionais, também com sistema de som já embutido no gesso, caixinha de som. Aqui então seria a varanda, olha a ideia do arquiteto da varanda, um apartamento garden né, sofá, esses sofás podem ficar na chuva tá gente, são sofás uh, feitos para isso, um tapete aqui, mesa de centro, e olha que legal, é, são duas poltronas parece né, parece duas poltronas, duas almofadas gigantes, mas são sofá. aqui é um sofá para você sentar, e aqui essa poltrona você pode até estar tirando aqui ó, e transformando ela em outro sofá, se você precisar, entendeu? É bem diferente, aqui, aquele estilo de luz de varal, né, ó, olha só, luzinha de varal, e aqui do lado, mais uma mesa grande, muito espaço aqui, uma parede toda revestida de pedra, né, pedra de rio, pedra bruta, né, a ideia talvez seria a churrasqueira aqui nessa varanda, aí ficaria top demais, muito lindo. Gente, esse então é o stand, o espaço aqui que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram, deixe um like se inscreve no canal. E te convido a vir conhecer o Casa e Companhia, né? Se você quiser uma indicação minha, se você quer saber o dia que eu tô aqui para você vir né, tirar uma foto, fazer uma ação, eu vou conversar sobre qualquer coisa. Você, amigo é corretor, que precisa de algumas dicas de venda, chama aí. Nós vamos te ajudar, vamos abençoar todo mundo assim que nós conseguimos e puder, até o próximo vídeo então, Deus abençoe-te, dê saúde paz, prosperidade e tchau